Olá aluno seja bem-vindo meu nome é Alan e sou coordenador do curso Técnico e Informática desde 2003 sou professor do IFES Campus Colatina e este é meu quinto ano como coordenador este curso faz parte da rede etec Brasil que foi instituída pelo decreto 7589-2011 com a finalidade de desenvolver ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica exclusivamente na modalidade à distância. No ano de 2015, sete polos foram autorizados para a oferta do curso. Montanha, Nova Venécia, Aracruz, Viana, Ibatiba, Conceição da Barra e Piuma. Com isso, esperamos atender cerca de 350 alunos a cada nova oferta. Para falar mais sobre esse curso, algumas perguntas precisam ser respondidas. O que é o curso Técnico e Informática?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 redes de computadores, protocolos e serviços de redes, programação orientada a objetos, programação para web e projeto de desenvolvimento desses temas. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar os conteúdos das disciplinas em cada módulo, é usada uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos dos desenvolvimento das disciplinas.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 WhatsApp, webconferências e e-mails. Assim, esperamos que você utilize essas ferramentas para desenvolver seu conteúdo e guarde um tempo do seu dia para estudar e desenvolver as atividades. Quero agradecer por estar conosco e espero que você tenha um sucesso nesse curso. Um forte abraço!